A Fórmula 1 vai se despedir do tetracampeão mundial Sebastian Vettel ao final da temporada de 2022. Vettel anunciou, no início desta quinta-feira, sua aposentadoria do esporte, no perfil que foi criado há pouco tempo no Instagram. O tetracampeão fez sua estreia na Fórmula 1 no ano de 2007, tendo o auge da sua carreira nos anos com a Red Bull, onde ele venceu quatro títulos consecutivos entre os anos de 2010 e 2013. Em 2015, ele se juntou à Scuderia Ferrari, onde não obteve muito êxito, encerrando sua passagem na equipe de Maranello em 2020. Em 2021, se juntou à Aston Martin, onde teve atuações muito abaixo, isso por conta de um carro pouquíssimo competitivo. E com certeza, esse foi um dos fatores, se não o principal, que levou o Vettel à decisão de parar ao final desta temporada. Essa notícia mexe consideravelmente com o mercado de pilotos da Fórmula 1 para a temporada de 2023. Vou deixar aqui uma parte do anúncio feito por Vettel em seu Instagram. A decisão de aposentar foi difícil para mim. E eu passei muito tempo pensando sobre isso. No fim do ano, quero tirar um tempo para refletir sobre o que eu focarei no próximo ano. É muito claro para mim que, como pai, quero passar mais tempo com minha família. Mas hoje, não é sobre adeus. Na verdade, é sobre dizer obrigado a todos... Não somente aos fãs, que sem sua paixão, a F1 não existiria. Bom pessoal, o que vocês acharam desse anúncio da aposentadoria de Sebastian Vettel? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nada. Falou e até o próximo vídeo.